Ok, então agora, de novo, a gente vai fazer um exercício guiado, porém, neste instante eu quero que vocês diminuam, diminuam a luz aí da, da, do local onde vocês estão e fiquem em pé, certo? Vocês vão ficar em pé, braços ao longo do corpo, relaxados. Respirando profundamente. E agora, eu quero que vocês deem um passo para trás, um passo pequeno para trás. e Imaginem um momento da vida de vocês há 10 anos atrás. Vocês vão dar esse passo para trás e vão imaginar como estava a vida de vocês em 2011. Como era a minha vida em 2011? Onde é que eu estava trabalhando? Eu tinha uma namorada. Aonde eu morava? Como é que era o meu cabelo? Quais eram os meus sonhos, os meus desejos naquela época? Quais eram os, os meus conflitos, as minhas dificuldades naquela época? E aí vocês vão respirar profundamente de novo. E vocês vão dar mais um pequeno passo para trás. E vocês vão imaginar a vida de vocês mais dez anos atrás. Vocês vão imaginar a vida de vocês em 2001. O que estava acontecendo em 2001? Quantos anos vocês tinham em 2001? Como era... O corpo de vocês em 2001. Quais eram os conflitos de vocês em 2001? Com quem vocês se relacionavam em 2001? Quais eram os desejos, os sonhos, o que vocês queriam? Respira bem fundo. E nós vamos dez anos de novo para trás nós vamos agora para 1991 se alguém for jovem pode fazer esse processo retrocedendo apenas cinco anos em 1991 o que eu estava fazendo que tipo de música eu gostava de ouvir quem eram os meus amigos quais eram os meus desejos como era a minha energia física, quais eram os meus conflitos. E agora eu vou instalar o dedo e eu quero que vocês respirem bem fundo, puxem o ar, todo como se o corpo fosse um balão, encham todo o corpo e soltem o ar com som. Eu vou fazer uma vez e depois vocês repetem. Vocês vão puxar o ar. Ah, e vão soltar assim. Atenção. 1991. Um, dois, três. Ah. E agora vocês vão lembrar de um momento muito legal de 1991. Vocês vão lembrar de um momento que vocês estiveram felizes. Vocês vão lembrar de uma roupa que vocês gostaram muito, de uma festa que vocês foram, de um beijo que vocês deram, de alguma conquista, só isso. E vocês vão pegar isso através da respiração ah, e vão carregar isso com vocês e vão dar um passo à frente e vocês vão ir para 2001. E vocês vão fazer a mesma coisa. E vão se enchendo dessa alegria, desses momentos, e botando para fora e deixando para trás todo o resto. Em 2001, o que eu tinha de bom, o que era legal, o que eu gostava de fazer, o que me dava alegria em 2001 e respira fundo. Ah, e solta. E bota mesmo, com energia, com força, e vai um passinho para frente e vai para 2011. Respira fundo, ah, e busca, busca, busca um momento bom em 2011, vai lá, vai lá, vai lá, tem alguma coisa aqui em algum lugar, um momento, pode ser uma caminhada no sol, um momento com alguma pessoa, qualquer coisa, qualquer coisa boa, se for boa, eu levo comigo, pega, respira fundo aí ah, volta para o centro está em 2021 uma coisa boa neste ano de 2021 muito boa que você fez que você gosta que te trouxe alegria e agora você vai fazer o seguinte você vai respirar calmamente vai se conectar com a música vai se conectar com a minha voz de olho fechado e você vai dar um passo pequeno passo para frente você vai até 2031 e você vai imaginar como você quer estar vivendo a sua vida em 2031 O que você quer estar tá fazendo você quer perder peso você quer ter dinheiro você quer estar tá de mãos dadas com alguém como é se alguém é uma pessoa bonita forte alta baixa Imagine materialize isso, da mesma forma que você fez com o limão. Você quer ter um carro, você quer estar tá brincando, você quer tá vestido de palhaço. Imagine isso. Respire fundo. Ah. Carregue esta lembrança, esse desejo do futuro com você. Eu vou contar até três. Vou instalar meu dedo. Vocês vão dar um passo para trás de novo e vão voltar para 2021. Um, dois, três volta para 2021. Respira fundo, solta o ar com som, ah, e abre os olhos. Pode trazer a luz aqui para mim.